que é o mal súbito? O mal súbito é aquela pessoa que do nada perde a consciência, cai ao chão, né? E várias causas, né? Pode levar ao mal súbito. Uma simples queda de pressão, né? Que leva a pessoa a perder o nível de consciência. Temos o acidente vascular cerebral, o AVC, né? E temos a principal causa, causa de mal súbito, né? Que é o infarto, né? Problemas do coração, que, que corresponde a 90% desse mal súbito e durante uma si situação, você se deparar com uma situação que a pessoa é, teve um mal súbito, você pode estar tá realizando algumas técnicas para tentar salvar a vida dessa pessoa. A primeira coisa é verificar se essa pessoa apresenta respiração, apresenta movimentos respiratórios e como eu faço, como eu verifico isso? Você pode estar se aproximando do nariz né, dessa pessoa e verificando, sentindo se há ar saindo de, dessa narina, desse nariz. E olhando o tórax, olhando o peito dessa pessoa, se há movimentos torácicos, se esse peito sobe e abaixa, sobe e abaixa. Se não apresentar movimentos respiratórios, a gente pode estar checando o pulso desse paciente. Tá? Como que eu faço essa checagem de pulso? Né? É, ao lado aqui, a gente chama aqui né, o gogó, você, ao lado você vem com os dois dedos e tenta sentir o batimento cardíaco dessa pessoa. Se você não conseguir sentir esses batimentos, deve-se iniciar imediatamente a massagem cardíaca. E como eu faço essa massagem cardíaca? Tá? Não identificou movimentos respiratório ou pulso, o primeiro procedimento é ligar para o serviço de emergência tá? 192, 193 e informar, pedir ajuda. Pediu ajuda, vai iniciar as massagens cardíacas, você vai comprimir o tórax desse paciente, tá? É, vão ser 30 compressões por duas ventilações, tá? O boca a boca, você vai tampar o nariz dessa vítima e vai assoprar duas vezes a boca desse paciente. Então, Fez 30 compressões e duas ventilações, até o serviço de emergência chegar. Não pare as compressões. Realizando tal técnica, você pode estar salvando uma vida.